Unboxing, unboxing! Unboxing! Unboxing! Galera, isso não é pra qualquer um. É 100 mil inscritos, eu sei. Você não tá no meu canal, mas a cultura continua. Esse K, respeita o pai, é 100 mil inscritos num canal de teclado, velho. Hoje é dia que a nossa comunidade tá comemorando. Me sinto privilegiado por estar com meu amigo ele aqui. passando esse momento único com ele. Não é todo dia que o cara pega uma placa dessa eu vou deixar esse cara falar porque acredito que eu te tá falando, cara você não chega a 100 mil inscritos sem ralar muito se dedicar muito ao seu trabalho tá bem, gente? Verdade. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe você Deus abençoe... Cada um aí né, que tá vendo o vídeo, né, gente? Sei que vocês não são muito acostumados a me ver nos vídeos, né? É... gente Foi uma caminhada longa de 2013 pois pra cá vir. 2013... 5 anos Nossa, cara! 5 anos, mais, né? Tava conversando com o Ed hoje, né? A grande questão é, a gente hoje vê aí muitos novos canais de teclado, né? É, e a gente vê o pessoal muito preocupado no dinheiro, entendeu? Em views, né? Em views, em popularidade, e eu não comecei por causa de nada disso, né? Deus ele foi muito bom comigo. Meu projeto sempre foi ajudar as pessoas, sempre foi ensinar as pessoas a tocar os louvores, né? Eu venho de uma época, já falei isso em várias vezes, já até com o Ed, né? Em que a gente ia, comprava livro, tinha que saber ler partitura, senão você não conseguia aprender, entendeu? E não tinha nada disso. E aí, eu tive essa ideia, em 2013, de pegar o meu conhecimento e começar a passar através dos vídeos. As edições minhas antigas eram terríveis, cara. Não tinha <risos> Midiculous, não tinha nada. <risos> eu, escrevei, eu tocava. Era terrível, porque eu ficava tocando na hora de falar. Falava, tocava. Na hora de editar, eu chorava, cara. E, meu Deus. Eu ficava escrevendo as notas na tela, assim, ó. Era terrível e aconteceu que Deus, como eu já disse, foi bom pra mim, né? É, eu já fiz um vídeo aqui em relação, em, em, nessa questão, né? Dando é, todo o mérito para Deus, tá? Você pode falar, ah, William, mas você trabalhou para isso, né? Não, gente. Jesus, ele falou assim: sem mim, nada podeis fazer. E eu creio nessa palavra, e o mérito é de Deus, tá bom, gente? Então, assim, eu tô muito feliz, é, muita gente me segue, graças a Deus, né? Tem aí a. Eu! Eu! <risos> Amigos que eu fiz, tá? É, era para muitos outros estar aqui, mas foi tudo muito corrido, né? É. É, e amigos que eu fiz através aqui do canal, o Ed é um deles, tá? Muita gente, né? Nunca imaginou que a gente ia estar junto, <risos> Não É verdade? Que é a gente tá aqui é, e tudo isso através desse trabalho, sabe? Hoje a gente tem aí marcas que apoiam, né? Tanto a mim quanto o Ed, né? Cássio, Stay, Solid Saúde, Edify, todo mundo aí acreditando no trabalho do canal, você principalmente né, que se inscreve no canal, que assiste os vídeos, que comenta eu não consigo responder todo mundo, inclusive, não dá, né, cara? hoje eu respondi o um comentário cara, porque o rapaz, a bênção, né ele, ele colocou lá, eu sei que talvez você não vá responder, ou você não vê os comentários, mas é, eu agradeço a Deus, né pelo seu canal, pelos tutoriais e tá? tal, tem me ajudado muito E eu naquele monte de comentário que eu tava lendo, eu li esse comentário E eu fui lá e respondi o comentário, sim sou eu Mas mesmo. é difícil Viu? galera, é muito difícil é, eu não sei o William, no meu canal que, né, tem uma fração do que o William tem A gente tem quase mil vídeos no ar já Às vezes a pessoa que comenta em todos Tem, tem esse cara! Comenta no primeiro lá Aí às vezes perde o comentário, não tem como responder tudo Às vezes a gente, faz tanto tempo que a gente gravou o vídeo Aí <risos> a pessoa põe uma pergunta lá e aquilo já passou, que às vezes eu tenho que assistir meu vídeo Pra ver o que eu falei no vídeo, só pra vocês terem uma, é uma ideia. ideia Como que você tá se sentindo? Olha, A gente sensação de reconhecimento, grande... Tá, deixa eu é um... primeiro, né? Tá aqui, ó, fechadinho, tá? É, é, esse unboxing aqui é real, tá, galera? Não é, é fake real. Não. Abril, ele, não. Ele não guardou. Como que ele conseguiu guardar tantos dias? Eu não é, sei. Eu tenho, tem três dias que tá comigo, né? E eu coloquei eu já, de lado. Você tinha aberto isso. Eu não cara. vou ficar olhando isso aqui, não, porque eu vou acabar sendo tentado, né? E aí eu vim de São Paulo pra cá, né? Que eu tinha feito uma promessa pro tio Ed, né? Falou eu mesmo. falei assim: o dia que chegar a minha placa, a gente vai fazer esse unboxing juntos. Um privilégio, assim. Aqui Entendeu? a gente marcou tudo na quarta-feira. para Pra receber o William. E eu quero saber, velho, como é que tá teu coração? Como é que você tá em relação a isso aqui? Cara, eu. Você que é a luta é... tua, é a luta da Núbia, é o pessoal apostando. É a gente, como você mesmo disse, a gente não entrou nisso pra fazer dinheiro, a gente entrou nisso pra ajudar as pessoas. Exato. Então, como é que tá teu coração agora, irmão? Segura a placa você, você falou. Eu tô muito feliz, né? Já falei aqui do mérito, né? Que é pra Deus. É uma grande realização, gente, porque quando você começa. Parece que não vai chegar nunca essa marca. Tá? Você, de outro canal, que tá me vendo aí, você sabe que tá. começando falando, agora. Você sabe. É e, possível. É, e eu, eu ajudo, inclusive, outros canais. Tem o Matheus que eu tenho ajudado ele, sabe? Ajudei o, o Cleilton Rabelo, né? Nossa, pelo no começo, Lucas Canieri. Eu faço isso porque eu comecei sozinho. Tinha ninguém já me ajudou agora. muito, já me ajudou <risos> muito. Conselho. É, e o que eu falo para você que tá começando é que é possível chegar, tá? Foi muita luta, em algum momento, viu, eu pensei que eu não ia conseguir, tá? Em algum momento, passou pela minha cabeça que isso aqui não ia chegar pra mim, tá bom? É... Mas aí, hoje, eu vejo que é possível e isso me dá um fôlego novo pra continuar, sabe? É... Eu já vi um amigo, né, eu não vou falar aqui, uma vez falou pra mim assim, ah, eu vou desistir desse negócio de YouTube, isso aqui não dá em nada, e eu falei pra ela, eu falei, não, cara, continua. Continua, porque você ajuda muita gente. Isso aí pode te dar muito futuro. Entendeu? E esse camarada hoje tá com mais de 10 mil inscritos hoje, né? Então, assim, se ele tivesse desistido, é. entendeu? Talvez ele não teria chegado nesse número, tá? É, e não é pouca gente. Pode ser... Olhando canais de 3 milhões, mas não é, não. 100 mil tecladistas é tecladista pra caralho. Não, é um canal de nicho, né, cara? Entendeu? Eu tenho um canal muito parecido com o do William, e eu vou dizer pra vocês que minha marca é de 35 mil tecladistas, como se me ajuda, Eu já tenho uma empresa que vive só disso. Então a gente sabe que é muita coisa pra um canal de nicho. É, gente. Não é como ter um canal de comédia ou um canal de entretenimento. É um canal específico. Tecladistas, tecladista, aliás, nesse ponto nosso canal é parecido, tecladistas cristãos. A gente foca no público cristão. Exato. Eu não. Não tenho planos de abandonar o meu foco porque foi através de você, né? Esse vídeo é pra você, né? Tecladista de igreja, você que toca na Assembleia de Deus, você que toca na Igreja Batista, é, na comunidade, na Quadrangular, Universal, Mundial. É por causa de você que eu tô aqui, é por causa de você que o Ed tá aqui, entendeu? Uhum. Então, assim, isso aqui pra mim representa uma nova fase do canal, entendeu? Então, até paradigmas que eu tinha, eu quebrei por causa disso, entendeu? Porque você começa a ver que tem futuro, tem futuro, vale a pena. E, e eu tô aqui por causa de sabe? Não é à toa que eu viajei aí, né? Hoje, dirigi pra caramba, larguei todos os meus compromissos pra vir pra cá, justamente pra comemorar. Então hoje, pra mim, é um dia de comemoração. Dia de celebração. É um dia e de nós, de nós vamos celebração. celebrar fazendo o quê? Unboxing. <risos> eu tô aprendendo esse negócio de unboxing. Unboxing. <risos> Vamos lá? Ah, calma. calma. Olha que legal, velho. Deixa eu dar uma espiadinha, não mostra? Não. Ah, é, ah, é. Oh, oh, é lindo, hein, cara? cara é bonito, Deus hein? abençoe, cara. Glória a Deus. Vamos lá, gente? Você me dá honra. Olha só. Curso de teclado online William Silva. Por passar do número de 100 mil subscritos, o YouTube te confere essa placa. Ela é de metal, eu botei a mão aqui. Cara, parabéns, velho. Deus não dá oportunidades aqui não luta, não. A vitória não é um prêmio, a vitória é uma consequência. Eu acredito muito nisso. E esse Kai é muito guerreiro, velho. Você não teve a oportunidade de conhecer o Ira pessoalmente como eu já tive. Recomendo a experiência, esse cara é uma benção. Toma aí, segura que é teu. Vamos tirar daqui pra ver? Vamos. <risos> Vamos lá, gente. Nossa. Ah, é a coisa mais... Gente, bacana. ela é o seguinte, ela é toda usinada, ela é toda feita de alumínio, né? que parece alumínio. Aqui é um aço escovado e aqui é um aço um polido, né? Aqui dentro. Todo usinado, dá pra ver a parte de usina aqui dentro. Vamos trazer mais pra perto aqui. É, Lígia, pode dar um close se quiser. Bem legal, né, bicho? Topzera das Arábia. É, gente. Não desistam, viu, Ed? Parabéns, ah, bem, meu irmão. Quer aproveitar desiste, o canal do Ilha, e dar umas palavras aqui. Pra que falou é muito verdade. É, todo mundo desiste de alguma coisa. E desistia pra todo mundo, cara. Desistir é normal, vai quente. Sabe quem persiste? Pessoas que acreditam num Deus que dá vitória vitória. A gente sabe, cara, que desistir é comum, desistir não confere em nada. Agora, persistir sempre te traz resultado. É, eu comecei lá atrás com 600 inscritos no meu canal e eu sei exatamente como é essa fase de passar. Até chegar em mil parece que vai, não vai acabar nunca. O é, mil. Um mil parece que é o mais difícil de alcançar. É, é mais difícil que os 100 mil se pá, <risos> é. né? E o que eu digo sem pessoal é, cara, se você começa uma coisa desiste, que média você tem? Você tá me vendo aí que trancou a faculdade esse ano? O que você vai fazer, cara? Você acha que desistir vai te dar algum prêmio? Não. Isso aqui, gente, é pra quem persiste, é pra quem acredita. Sabe aquele dia que você acorda chorando, lágrimas de sangue, falando, eu vou chutar tudo pra cima? Nesse dia que você prova se você é dos que vencem ou dos que perdem. Esse cara aqui, ele tem um quadro na parede pra lembrar todo dia que ele é dos que vencem. Não desiste não, irmão. Só vai. Parabéns pra você. Parabéns pra você, cara. Parabéns pra Núbia. E o Núbia, pelo esforço de vocês. Vocês acreditaram muito, isso aqui, eu, eu acho assim, a vida da gente precisa ter momentos de ciclo. Pegar uma placa de 100 mil, comprar uma casa própria, trocar de carro, são momentos que você para e olha e fala, uou, oh, valeu a pena. Esse momento do ir, é o um momento de parar, refletir, cara, e ver que Deus está com ele, e as coisas estão funcionando, cara. Agora, se você está me ouvindo agora, chegou nesse canal para ver um unboxing um de placa, e você é alguém que fechou a faculdade, que desistiu do seu casamento, você que dá é sobre isso o vídeo, você que desistiu do seu filho, desistiu de alguma coisa que você queria muito só porque é difícil, e aí você se convence, não, mas eu nem queria tanto, deixa de ser bobo, cara. Insiste, incrível não é você ganhar na loteria, é acordar 30 anos cedo e ir trabalhar, isso que é incrível. Esse cara postou vídeo, eu posto vídeo todo dia, hoje eu tenho até um editor trabalhando pra mim. Mas você lembra, a gente filmava 5, 6 vídeos, editava e deixava pra semana toda. É. Filmava no domingo da gente. Chegava no domingo, a gente filmava, porque só tinha aquele dia livre, e passava a semana postando vídeo pra galera. Por quê? Por dinheiro? Não. Porque o YouTube, com mil inscritos, você não vê nem centavo. Eu, eu, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não ganhava nada vendendo o curso, e em 2016 eu perdi minha mãe. Na semana que eu perdi ela, eu parei tudo e gravei pro canal. Sem ganhar um real. Então o que eu penso é o seguinte, cara. O William ele tá aqui com essa prova na mão, não é a prova de que ele deu certo. Ele deu certo quando começou a trabalhar pelas pessoas. É a prova de que estamos prestando atenção no que ele tá fazendo. Eu torço pra que esse canal esqueça logo dessa placa, porque vai chegar de um milhão. Ah. Vai chegar de 10 milhões. E enquanto o William vai rompendo essas barreiras, a gente aqui vai descobrindo que dá para ter um canal de tecladistas ah, com cem mil inscritos. Ele me motiva isso, cara. E eu queria de verdade que Deus tivesse abençoado Ai. você, que esse momento para você e para você seja de reflexão. Vocês entendem que esse canal, cara, é para abençoar os outros, mas também é para abençoar vocês dois. Eu também. Eu tenho uma palavra que Deus diz para Pedro assim, que ele fala assim, Pedro, não tem ninguém que deixou pai, mãe e filho, por amor de mim, que não receba cem mais, cem vezes mais, e depois disso a vida é eterna. Ou seja, o cem vezes mais não é na vida eterna. É cem vezes mais e depois disso a vida é eterna. Deus está prestando atenção em você, Deus conhece a tua luta, e a prova disso é que Ele está falando para você hoje baixinho. Então, velho, eu estou vendo... <risos> eu estava tô... aqui o é, pessoal que é fã de Game of Thrones, tinha uma frase famosa em Game of Thrones que é assim, o, o, o, o Norte se lembra, não é isso? É. Eu, eu adaptei essa frase teologicamente. Eu costumo, quando eu prego no lugar, falar, gente, os céus se lembram. Não importa a dor que está passando nesse momento, os céus se lembram. Né? Eu me lembro de passando por dificuldades, eu e é a Lydia aqui, eu, eu me lembro da campanha de 2016, que eu fiz a campanha pro, pro prefeito Sérgio Antônio, lá em Cruzeiro, em São Paulo, saí de, do Rio, fui pra São Paulo dirigir uma campanha gigantesca, três meses de campanha, e eu ficava dando fugidinha durante a campanha, e a Lídia, pra filmar vídeo e botar no canal. Tem vídeo meu que a voz saiu errada, assim, mas só pra postar, porque pra mim é um ministério. Sabe, essa molecada que ouve a gente, né, É verdade. A gente indica teclado, ensina a tocar, nós estamos ensinando os ministros das igrejas a tocar nos cultos. Você acha que o céu não se lembra? <risos> Tem menino que ele não quer virar um pianista. Ele só quer tocar no lugar secreto, no culto. Porque é, é o sonho da vida dele, chegar no culto com um tecladinho de mil reais e fazer o som dele para o Senhor. Nós temos ajudado nisso. Sabe, é... muita gente quer... Ah, mas o que você ganha postando vídeo no YouTube? <risos> gente... Eu ganho comentário de vocês, Tem amigos. <risos> amigos, sabe? Eu, ó, eu falo pra vocês: às vezes eu leio, leio comentários, Ed, né, que tocam no meu coração, entendeu? Não respondo todos, porque eu não consigo vencer, responder. Antigamente, quando eu tinha lá uns 20, 30 mil, 30 mil inscritos, eu tirava dia da semana pra responder. Todo mundo ficava. Um lá, dia lá. inteiro, só pra entendeu? responder. Hoje eu não consigo mais vencer. Então, com voo, sai dando like, entendeu? Quando o comentário é muito forte mesmo, eu vou lá e respondo ele. É, não é uma questão de, ah, o William não liga mais pra gente. Não, eu ligo, gente. Liga. Não tem como, né, cara? Ligo sim, tem gente que me chama. Essa semana um rapaz me chama, ele nem é meu aluno e me pediu um conselho. Eu dei conselho pra ele. Falei, vai por esse caminho, faz isso, tá? Deixa eu ouvir você tocar. Ele gravou. Eu ouvi ele tocar, eu dei o suporte pra ele como se ele fosse o meu aluno. Entendeu? E vale eu, dizer quê? o seguinte também, galera. Muita gente tá aí não conhece o William direito. O William, além de ser um baita de um tecladista, cara, ele trabalhou com engenharia de áudio muitos anos, e tem formação na área, tá? Ele não saiu mexendo na mesa de uma igreja, não. Ele estudou como? No, eu falar, você estudou? Eu, eu estudei no Audio Academy, né? Com o OMID. O cara ganhou é o Grammy, que produziu vários estúdios ao uhum. longo do mundo aí. E esse camarada que tá aqui, gente, tem conhecimento de causa, além de conhecer muito de harmonia, muito de música, é um cara que já passou muito equipamento bom na mão dele. E sentado se em um estúdio vai mixar um disco, o William mixa. Tem conhecimento. Então vocês estão recebendo aqui conteúdo que está bem balizado. Você sabe que você está aqui, o que o William falar, não é o que deu na cabeça dele. Primeiro, ele teve a oportunidade de testar muito equipamento bom. Operar na SSL, né? Na... Ah, trabalhando com Trabalhando com mesa SSL. Ah, cara. Entendeu? Mesa, mesa inglesa, lado o cara teve na mão. G4000. É um cara que teve muito equipamento bom na mão. Trabalhou em TV, trabalhou em estúdio grande. É um cara que está ensinando para vocês o que ele sabe que funciona. Então, acho que um dos motivos que esse cara dá certo é porque a informação vem de alguém que realmente sabe, tá? tá bom, gente? Bom, <risos> glória a Deus, tá? Pra, pra mim, mim tá também, sendo né? muito importante estar com o Ed aqui. Pra mim também pra, mim também, pra que era ele a pessoa que ia fazer isso comigo. É... Privilégio. A gente tem uma química aí, né? Muitas vezes a gente acaba não estando junto por causa do Qual tempo. Correria, né, cara? Quem, quem tem curso sabe como é que é, muito aluno. Eu tenho mais de dois mil alunos pra dar suporte. O Juliano tá aqui comigo, né? E a gente passa boa parte do dia atendendo aluno E aí a gente acaba, às vezes, se desencontrando né? Ainda falei pro Ed, ainda falei Tô sumido da live dos teclas por enquanto Logo, logo é. eu retomo aí Porque eu tô... Mas é assim mesmo Tô sem... não tem espaço, né? Por isso eu vim pra cá, não tem espaço não, E outra né, coisa, gente. cresce muita coisa É... você viu o Thiago Mali, né? A gente pegou o Thiago, tinha 1.300 é, inscritos é verdade. Ele tava tá batendo 10 mil, cara, é. que legal Então é claro que a vida do Thiago vai mudar O Ira ele bateu 100 mil inscritos ele lança curso, eu lanço o nosso curso. A gente se encontra. Eu vou em São Paulo, eu sempre digo pra ele. É, a Pude gente se eu tá aí, se vai estar aí, você vai estar aí. na loja. <risos> X5, <risos> a se se encontra X5. É, X5. Um abraço pra você, viu, Márcio? Márcio, beijo. Canal, hein? Bom, gente, é isso aí, tá bom? Glória a Deus pela vida de vocês. E lembre, toda quarta-feira tem tutorial aqui, hein? <risos> <risos> tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Boa música! Um abraço, <risos> gente. Tchau.